Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí família, beleza? Eu sou o Diogo 011 no vídeo de hoje eu quero trocar uma ideia com vocês. Que dá aí uma oportunidade da Honda para você ganhar até R$ 2.000. E eu vou explicar para você no vídeo de hoje o porquê eu acho que vocês... Se vocês aproveitarem essa oportunidade, vocês podem ganhar aí até R$ 2.000. Nessa oportunidade da Honda Fechou? Espero que vocês curtam Já Fortalece no like no videozão aí no começo Pra não esquecer E é marcha, rapaziada É o seguinte Por que eu tô falando pra vocês é Uma oportunidade É o seguinte Vou explicar é... A Twister 300 2023, a modelo novo Que a Honda acabou de lançar ela tá com preço em alguma cidade Muito barato E eu vou explicar pra vocês O porquê eu acho que É um preço promocional Que quem comprar essa moto agora Deve ganhar dinheiro Assim como eu ganhei na minha A minha aproveitei a oportunidade da Honda e ganhei dinheiro também viu Vou falar pra vocês mais pro final do vídeo Como que eu fiz A Twister Primeiramente vou explicar pra vocês Da fã Olha a Fan no site, ela está custando 14.570 Já na loja aqui na minha cidade está custando 18.500 Ou seja, a margem, a diferença de preço da do site da Honda, da concessionária, é de 3 mil. 930 reais Que é a margem de lucro, o frete Entendeu? Essa é a diferença de preço Já na Titan é um valor bem parecido Na Titan No site Tá custando 15.810 Na loja 19.600 reais Dá uma diferença Se eu não me engano de 3.000. R$ 790,00, é um valor bem próximo da margem de lucro da AFA Só que a margem de lucro da Twister está bem diferente em algumas cidades Não posso generalizar, porque cada cidade está cobrando um preço da nova Twister Já comenta aí quanto, quanto tá custando a Twister CBS e ABS aí na sua cidade que eu quero saber, tá? tem uma cidade que está muito barato e tem outra cidade que está muito caro na minha cidade a margem de lucro está bem parecida com a margem de lucro da Fã e da Titã. então eu acho que aqui na minha cidade não deve mudar muito na minha cidade está custando 18.900 no site da Honda 22.500 na loja modelo CBS CB 300 Twister CBS Uma margem de lucro aí de 3.600 reais Uma margem de lucro bem parecida com a margem da Titã, né? Então eu acredito que esteja um valor ok Mas em São Paulo A margem de lucro tá bem pequena Repara no valor que eu falei A margem de lucro aqui na minha cidade é de 3.600 reais Em São Paulo a moto no site custando R$ 18.900 e na loja incríveis R$ 20.500, rapaziada. É isso mesmo. mil e A Twister 300 CBS 2023. A margem de lucro é de apenas R$ 1.600. Por isso eu falei para vocês. De R$ 1.600 a mais tá 2.000 a margem de lucro tá menos dois mil reais eu acredito que seja um valor promocional que o pessoal está fazendo a, a, a twister mais barato tá agora que é lançamento mas eu tenho quase certeza que eles vão aumentar esse valor e quem comprar a twister agora nesse valorzinho filé valorzinho barato barato pela moto que é Vai ganhar dinheiro, rapaziada. É isso mesmo. Vai ganhar dinheiro, pessoal. Aí pagou 20.500 reais na moto. Vai passar alguns meses, a moto já vai subir de preço aí tranquilamente. Tenho certeza que isso vai acontecer, assim como aconteceu na minha. Por isso estou falando para vocês esse vídeo. Na minha aconteceu a mesma coisa. A minha moto eu paguei. R$15.900,00 Essa daqui, ó, zona 160 Pelo do cabelo, 2022 Comprei no lançamento Lançou a moto, comprei Paguei à vista No Pix, 15.900 Essa aí vem cortando a frente Não deu dois, três meses, rapaziada Já aumentou Pra 16.500 essa moto Em dois, três meses, eu tinha ganhado 600 reais. E agora eu preciso me atualizar com a tabela FIP Mas a tabela FIP dessa moto aqui, se eu não me engano Tá por volta de R$17.000, R$17.500 Então eu já ganhei Tranquilamente mais de R$1.000, R$1.500 Na minha moto E quem comprar a Twister tem certeza que vai acontecer a mesma coisa Tá todo mundo falando aí, geral tá falando, tá comentando Que a Twister R$300 vai custar por volta de 24, 25 mil reais, que a mamãe Honda vai aumentar os preços e eu também acredito nisso, ó, cortando a frente tá nem aí pra moto tá vindo e sai com o carro, como se a moto não fosse uma pessoa que estivesse dirigindo, né, a moto que breque receba! receba! E é isso, rapaziada. Esse é o, é o vídeo de hoje. É oportunidade aí, tá? É, não perca. Pra você tem uma ideia. Eu tava pensando em pegar uma fã também. Também tava pensando em pegar uma fã. É pra gravar um vídeo pra vocês aí. Uma moto nova, tá ligado? E a fã 2023. Ano passado, quando lançou a Titan 2023, a Titan custava 18.500. Agora ela passou para 19.600, tá? A, a Titan, Titan 2023, zero quilômetro. Agora, a fã 2023, tá custando meio Tá custando o mesmo preço que custava a Titan ano passado. E é a mesma moto, não mudou de modelo. Só mudou o ano do documento Que era 2022 de fabricação Agora a fabricação É 2023 Somente isso rapaziada, a moto não mudou nada Exatamente igual A moto Só porque virou o ano de 2022 para 2023 Teve aquele aumento de valor Que eu trouxe Trouxe um vídeo aqui no canal para vocês né? Explicando o quanto que aumentou cada moto Na virada do ano então você quer ficar por dentro dos valores De qual moto está compensando comprar Ficar por dentro das novidades aí Se inscreve, tá? Para você não perder Aqui eu sempre estou acompanhando diariamente, todo dia O valor da moto para trazer as novidades para vocês aí em primeira mão Fechou rapaziada? É isso aí Vamos meter marcha Espero encontrar alguma twister 300 para gravar com elas, vou até passar a ronda agora Eu acho que não chegou ainda, mas acho que entre essa semana e semana que vem Vai chegar a Twister e eu vou gravar ela para vocês aí Vamos ver se a gente consegue até fazer um test drive Não sei se a gente vai conseguir, mas vamos tentar Fechou? Tamo junto Receba!